que é a educação e perguntar o que é que a educação qual é o papel que a educação pode ter a combater esta crise do, do da democracia e também já agora a combater esta crise do jornalismo através da literacia mediática sou uma miúda que apoia muito a literacia mediática portanto que, que papel é que a educação pode ter aqui para se calhar deixar as coisas um bocadinho melhores menos menos mais. Menos um, mais, menos mais. Em primeiro lugar, é, é necessário mais do que nunca valorizar a, a profissão de, de professor. Acho, de salários. Vai tudo imicar um bocadinho um nos salários, mas acho que é, que é ver o professor como uma figura importantíssima no papel... Daquele que é o desenvolvimento da criança, adolescente e, e isso até está provado, há dados que o comprovam. Eu tive uma conversa muito longa comigo a ler dados sobre isso, e sim, o professor é super importante. E, e acho que a profissão não é, não, é, não é atrativa, vamos ter mais de 30 mil professores reformados em, em, em 2030. Uhum. A educação, em primeiro lugar, tem que. Pessoal, partir uh, de casa, sendo a escola, um, um complemento para isso. Ma mas a própria escola depois pode uh, educar em casa. Agora, uh, como? Temos que, uh, acima de tudo, tornar os jovens um, conscientes do mundo que, que os rodeia. Porque sem isso... Um, é impensável uh, nós conseguirmos transformar o que é que quer que, que seja. seja. Nós não podemos ter uh, jovens, isto, é conversa, isto parece que conversa de há 15, 20 anos e vai ser pimicar no mesmo, mas, mas é verdade, nós não podemos ter jovens que não conheçam como é que funciona a nossa democracia, que não conheçam os principais uh, responsáveis uh, da nação, que não conheçam a história que, um, que nos levou uh, até aqui onde é que nós estávamos antes da democracia, o que é que nós somos depois da, da democracia, apesar de muitos erros cometidos ao longo uh, do caminho muitos defeitos que este regime possa ter. Acho que uh, a educação tem um, um papel uh, vital em dar contexto uh, aos jovens. Eu não digo para deixar para trás uh, as matemáticas, as ciências e, e tudo isso, e vamos só dar uh, a política e contexto histórico e tudo mais. Sim. Não. Uh, a, matemática é, a matemática é importante, uh, as ciências são importantes, todas as disciplinas, ao fim e ao cabo, uh, são importantes. Tem que uh, existir, é do ponto de vista uh, social, e depois isto é tal coisa, acusam logo que isto tem é logo doutrinação e tal. Não, não. Uh, é dar... Bases a quem está a aprender para compreender o país que vive. Porque pode-se saber muito de matemática e pode saber muito de ciências e pode-se saber muito de, sei lá, filosofia, pode saber muito de geografia, tudo certo. Mas nada disso vale se não uh, percebermos e soubermos onde é que estamos, o que já fomos, o que somos. E para onde, é que, onde é que caminhamos? E por onde é que isto pode, pode eventualmente dar? Agora, quer dar-se esse, dar esse papel à escola e ao professor? Eu acho que... Achas que não conseguia cumprir. Eu acho que não, acho é, que se é deveria... Pedir, é pedir muito? Não, eu acho que se deveria dar. Eu acho que se deveria dar um papel uh, à escola de educação uh, realmente uh, cívica. Uhum. E, não, e não se trata de uma questão que, que eu vejo aí por causa daquela história dos, dos miúdos que chumbaram a cidadania uhum. é, um, dos dois alunos de Famalicão, sim que é a questão da doutrina marxista, socialista não sei o quê e eu fico um, respeitar, respeitar o outro ser humano é doutrina perceber aquilo que Portugal uh, já foi uh, no passado uma uma ditadura, não há, não, há, não há que ter medo de dizer que Portugal viveu uma ditadura e viveu anos de, de miséria, é, é doutrina? É, respeitar as, as novas famílias que, que existem e que dão amor a crianças que foram rejeitadas pelos seus progenitores é, é doutrina? É, respeitar as pessoas do mesmo sexo que, que, que, que se casam? e que através do casamento mostram um amor que tem uma para a outra, é, é, é doutrina? Uh, educar para sermos um país mais tolerante, uh, mais justo, para que não tenhamos uh, frases e comentários às vezes que nós ouvimos sobre esta etnia e, uhum. e, e, e aquela opção sexual, é doutrina? Mas por que raio é que vivermos bem uns com os outros e respeitarmos as escolhas uns dos outros, que são escolhas que a nós pá, não nos afetam nada, desde quando é que isso é a doutrina? Desde quando é que isso está mal? E por, e por que raio é que não se dá esse papel à escola? Porquê que... E isto tudo tem a ver com depois a educação... Hum, que vem de, de casa e depois Sim, a escola pode, pode, pode fazer backlash. Uhum. Porquê que a escola não pode ensinar às crianças um mundo mais justo, um mundo mais de respeito, mais, empático. Um mundo mais tolerante, e os pais em casa podem dizer que os homossexuais são isto e aquilo, que as lésbicas são isto uh, e aquilo, com não sei das quantas, porque é negro ou porque é cigano, é um chupista do Estado, desculpem-me a expressão. Isto pode ser dito em casa. As crianças podem ter uh, acesso a esta, Estas esta discriminação. Opiniões, em casa tudo não bem, opiniões, okay. não é doutrina. Agora, uma educação para que se viva bem, para que se viva em sociedade, para que estejamos bem e respeitemos as opções uns dos outros, isso aí já é a doutrina socialista marxista. É pá! Caramba! É pá! Há aqui qualquer coisa uh, uh, que está mal e há aqui qualquer coisa que não faz sentido absolutamente nenhum. A escola tem que, é pá! Por muito que custe. Uh, a escola não pode ser feita à, à, à imagem e semelhança das opiniões dos pais. Exatamente. Não há, já dizia o Daniel Oliveira, não há ensina-la-carte. Não, e, e não pode ser. Os pais não podem achar que são aqueles pais que estão na bancada do, do, do estádio e dizer aos filhos como é que eles jogam a bola. Os, os miúdos têm um treinador ou uma treinadora para dizer como é que eles devem lidar os toques na bola. Os pais não sabem mais uh, do, que, do que o treinador ou a treinadora. E os pais não sabem mais sobre o que é viver em sociedade ou não, quando, quando têm, às vezes, as opiniões que têm e, e as ideias pré-feitas que, que, que têm. E a escola tem que, tem que garantir, a escola tem que garantir que, que, para, o, que para a vida do dia-a-dia, do, do -dia, quando, quando essas crianças e esses jovens forem adultos, uhum. que saem para a rua... Uh, que saem para a vida do dia-a-dia, -dia, para as suas interações sociais, é que saem pessoas uh, minimamente letradas para aquilo que é a realidade. A Homossexualidade não se pega. Uh, por um casal gay uh, adotar uma criança, tu não tens que pegar no teu melhor, amiga, no teu melhor amigo, na tua melhor amiga, e também adotar uma, uma criança, porque de repente cria-se a ideia que vai passar a ser obrigatório, vamos todos, todos seres gays e todos ser lésbicas. mas Sim, a nossos agora é obrigatório. A escola tem que garantir que saem e estamos em 2021 e ainda estamos e aqui. essas são as nossas batalhas. Estamos em 2021 e ainda estamos uh, nesta ideia de que existem uh, conceitos e formas de vida que são mais válidos do que outros. Uhum. Porque são diferentes. Porque diz que são diferentes. Uhum. E a escola tem que, tem que garantir esse passo, esse, esses passos, esses caminhos, para que a vida e a sociedade seja o mais harmoniosa possível. possível. Mais harmoniosa possível. Existirá sempre discussão e problemas e questões, até porque senão também não tinha graça nenhuma, andávamos aqui... E aos shouts, e todos muito felizes e todos muito contentes, como aqueles animados e tal, com as florzinhas e tal, e tal, e tal. E existirão sempre problemas e questões, e é o que também dá dinâmica à vida e dá dinâmica de discussão. Mas no básico dos básicos, que é respeitar -me o outro Sim. pá, desculpe-me, porra, é respeitar o outro e as opções do outro. Se o outro... Não há uh, é nada a discutir. É feliz assim, está feliz, está bem, ótimo, é feliz... Uh, casou com a sua namorada de 10 anos. Pá, maravilha! É feliz, casou com o seu namorado de 10 anos. É igual! Ah, desculpa, mas é igual. No porque... fundo, deixem, deixem, as pessoas, tá? deixem as pessoas. Deixem as pessoas felizes. ser felizes. Não queiram não queiram uh, discriminar ou regular a vida da, da, das pessoas porque se diz que é diferente. E a escola, e volta ao mesmo, a escola tem que Dar, uh, dar essa educação de que vivemos em sociedade e na sociedade este é o mínimo dos mínimos. Respeitamos as opções de cada um.